Vários estados estão tendo inúmeros problemas com essa questão de, de imigração, imigrantes ilegais que chegam e geralmente os imigrantes ilegais que chegam são imigrantes que não, não trazem muito dinheiro, eles trazem uma vontade imensa de trabalhar, com certeza, mas eles não trazem muito dinheiro. E até essa vontade imensa de trabalhar, ela é muito complexa, porque essas pessoas acabam tomando trabalhos de outras pessoas que estão documentadas e recebem muito menos, eles aceitam trabalhar por muito menos, porque eles estão chegando numa situação de desespero. Então, isso além de jogar o salário lá para baixo, a hora trabalhada lá para baixo, ele faz também com que o, vários outros empregos acabem se perdendo e sendo substituídos por pessoas indocumentadas que cobram muito menos. E... Então, é um problema muito grande social isso daí. E lembrando o seguinte, né, o número é impressionante, nós temos hoje nos Estados Unidos, a última informação que temos, são 11 milhões de pessoas que estão ilegalmente vivendo nos Estados Unidos e destas, no ano passado, algo em torno de 46 mil foram identificados, presos pelas autoridades norte-americanas em função de serem criminosos em seus países. Então quer dizer, tem que sim haver essa depuração, né Daniel? Com certeza tem que ter, e eu acho que esse número, Pitólio, ele é um número que ele não é, ele não é tão real assim, né? Porque nós temos muitas pessoas que entram pela, pelas fronteiras, e hoje existe uma, uma grande demanda dentro da fronteira do Canadá, e as pessoas não estão falando disso, mas tem muita gente passando pela fronteira do Canadá, e essas pessoas simplesmente desaparecem dentro do país, né? Então 11 milhões é um número aí estimado pela quantidade média dia que eles fazem alguns tipos de cálculos. Mas eu acho que esse número aí ele é muito maior do que isso e o problema é muito maior do que as pessoas realmente imaginam principalmente o problema social